Quais brinquedos a gente pode usar, que brincadeiras a gente pode fazer para cada faixa etária. Porque a ah. gente precisa muito levar mais sorriso para as crianças do nosso... dos é leve, né? Tem que dos nossos... A criança só aprende dessa forma, né? Quando a gente se diverte. Eu costumo é. dizer que os pais também têm que se divertir junto. Não pode ser nada forçado, né? Os pais têm é. que buscar uma coisa que eles também se identifiquem para que na hora da brincadeira seja divertido para os dois, porque a criança percebe também quando está um claro. Chato, né? Claro, quando a gente está fazendo aquilo assim, sabe? Achando um porre. Então tem que ser legal para as duas partes. Isso é uma coisa que eu aprendi lá no Instituto Mind lá do, do, da Califórnia, do modelo Denver de intervenção precoce, que só usem materiais e só brinque de coisas que estão legais também para você adulto, porque senão você não vê a hora daquilo terminar, senão você está achando aquilo um saco. Então muitos dos brinquedos que eu compro para o Theo e que eu é, é, invisto assim para ele são brinquedos que eu gosto porque eu sei que eu vou me divertir ter prazer e vou ficar mais tempo naquela atividade e ele sente as crianças veem, mas não é fácil brincar não. é muito difícil não é fácil sentar e ficar tendo ideias porque a gente acaba usando o brinquedo como uma ferramenta né mas a gente Precisa usar o brinquedo para uma forma de diversão. E não para ficar querendo que a criança complete aquela missão. Não é uma tarefa. Brinquedo Exato. não é tarefa, né? E Brin... eu costumo dizer é, que a gente tem que desconstruir também, né? Aquela uhum. questão da, da regra do jogo. O que, que vem na caixa deixa a criança livre, porque de repente ela mostra uma outra forma de brincar. E a gente fica às vezes impondo para a criança, né? Não, não é assim que brinca, não é assim. E em Exato. outro momento... Você pode mostrar em outra oportunidade uma, essa forma de, de brincar, mas eu acho importante que a criança fique livre ali naquele primeiro momento, principalmente no primeiro contato com o brinquedo. É, que é um... Ele cria um interesse pelo brinquedo, né? É, e isso já tem comprovação científica. Então, mais uma dica aí para o pessoal que é do Denver, né? Que é do modelo Denver de intervenção precoce. Fazer os materiais são incríveis, assim. Eu realmente acho. Tudo bem que a gente está conectado o tempo todo online, dá para ver tudo no site, dá para ver tudo nos seus stories e tal. Mas ter essa oportunidade de levar, eu queria levar o Theo aí para ficar brincando e a gente conversando horas, né? É muito legal. E surgiu através mesmo da... do desenvolvimento da minha filha, né? Você pode, um con... pode contar <risos> um pouco. Eu não, não sabia se eu podia entrar nesse assunto, mas nem eu sei direito a história. A casa na fala com dois uh, anos. Uh. E aí, eu interessar mais com brinquedos. Levei na, na equipe terapêutica. Aí ela começou a fazer fono, TO, fez o Denver e começou a se desenvolver muito com essas brincadeiras que eu fazia em casa com ela, com esses brinquedos diferentes e que eu tá. trazia de fono. Trazia da tá. Europa, dos Estados Unidos. As terapeutas ficavam enlouquecidas com os brinquedos dela Amavam atender com os brinquedos dela, inclusive Porque eram coisas bem diferentes Diferenciadas, né? né? Isso, e aí as amigas todas começaram a pedir As terapeutas dela, onde é que você comprou? Onde é que você achou isso? E não sei o que Eu falei, gente, realmente está todo mundo precisando Então vamos abrir uma loja que seja a cara de Sofia né? Que Foi tô... assim que você Foi... abriu? Você não fazia Foi... isso antes dela? fazia antes dela. Gente, tantas eu... mães que mudam. Não. Sua filha como é que tá hoje? Ela é verbal, ela tá verbal, fala, fala tudo, tudo. super desenvolvida, ainda faz terapia porque ela precisa lapidar, mas assim, é outra criança de dois anos atrás. Vamos ver que nesses dois últimos anos que foram os anos né, mais complicados por conta da pandemia e tal Mas eu intensifiquei, porque como eu percebia que ela precisava desse reforço Eu intensificava em casa com as brincadeiras E você acha que as brincadeiras trouxeram a Sofia para você? Com certeza, eu tenho muitos vídeos dela assim de um ano atrás E olha, gente, nem parece que é a mesma criança É... é eu com ela, porque no começo da terapia a gente não levava nem na fono nada, né não podia nem sair de casa ou no começo da, da uhum. pandemia então eu tive que virar a fono, a psicóloga, a o todo mundo me passando as instruções e eu fazendo com ela e aí eu fazia aqueles exercícios para tá, os exercícios é, fonê, fonéticos e tal e eu falo, gente, há um ano atrás ela tava para e agora ela fala frases canta músicas completas Conversa comigo como se fosse uma criança, sabe? Que então, lindo! A... E ela é linda, hein? Ela Olha é ela linda. É e que dica você dá de brincadeira para crianças então, de pequenininhos, de dois anos, três anos de idade? A primeira coisa que eu queria dizer é que se a pessoa não tem condições de comprar um brinquedo, não é motivo para não estimular. A gente tem que estimular. Então, se você não pode comprar determinado brinquedo, você faz em casa, você cria a sua brincadeira em casa, mas você não pode colocar isso como impeditivo. Ah, não tenho tal brinquedo, então não vou fazer nada com meu filho. Não, você não tem como comprar um fantoche, faz um fantoche de meia. Você não pode comprar algum brinquedo motor, faz uma dança da cadeira. Coloca as cadeiras e faz a dança da cadeira, ou coloca os pneus e faz umas atividades motoras. Então, coisas que a gente tem em casa... Você não pode comprar um metalofone, você pega umas panelas, cada uma vai emitir um som diferente e faz uma mini orquestra Boa! em casa. Boa! Gostei! Já estou tendo é ideias para amanhã de manhã, porque seis e meia da manhã, Teodoro... eu adoro. Que eu adoro. Então, eu coloco umas orquestras que, quando tem o som do violino, a gente não pode bater na panela e tem que fazer o movimento do violino. Aí, eu boto uma colher de pau aqui no ombro e a outra colher de pau eu faço o movimento do violino, mas ela só pode fazer esse movimento quando começar o som do violino na orquestra hum. Então vai trabalhar muito a atenção auditiva, né? A criança tem que prestar atenção qual é o momento do violino para ela fazer esse movimento com a colher de pau Imaginação da criança, porque a criança vai se imaginar ali com o violino então desenvolve tantas habilidades e com uma colher de pau que eu tenho em casa e, Isso é muito interessante e desenvolver a habilidade de atenção uh, compartilhada, né? Porque ela tá interessada no brinquedo dela e ela tem que compartilhar com o que você tá fazendo Atenção dividida e também a atenção auditiva Porque as crianças que, que são autistas, elas são muito melhores em atenção visual do que atenção auditiva e dessa forma a gente treina e trabalha a atenção auditiva Muito legal Deixa eu ver Bem legal, é um cubo entrelaçado Você coloca as bolinhas aqui dentro E a criança tem que colocar a mãozinha Ai, eu quero! Estou apaixonada é? em bola tá ah, eu sabia Esse aqui é novidade, chegou recentemente Eu não tinha ah, te mostrado Separa um pra mim, por favor Aqui é um nível mais difícil quero, quero. Aqui é um nível mais fácil, tá vendo? Quero, mais fácil quero. é colocar a bolinha e mais difícil então quero. a gente pode substituir naquele momento Que a gente está precisando de um celular Dar esse cubo para a criança Ela pode ficar ali sozinha tentando tirar Ou as bolinhas ou você pode colocar outros objetos E dar o comando para a criança tirar Tira agora a bola azul Agora eu quero a bolinha verde E aí você pode dar também as comandos E Amei. usar as coisas, né? Uma criança maiorzinha, você pode colocar uma venda no olho da criança e pedir para ela tatear e descobrir o que, que tem aqui Boa! dentro. Boa! Então dá para você variar e usar de inúmeras formas. Né? Uma dica, se a criança Porque, tem... Bom, lá, botou aqui, eu quero morar na é, é o Pio, né? Pio, pio, Pio, se, o dia que você conhecer o Pio, você vai entender É a cara dele morar aí dentro E pior que se ele for aí, eu não consigo nem a força arrastar para fora nunca mais, já era Perco de vez pra levar pra São Paulo Deixa eu dar uma dica, se a criança tiver sensibilidade sensorial e não deixar colocar uma venda Coloca um pano de prato em cima desse cubo e aí pede para ela oh. pura mãozinha por baixo e aí você vai aí você pode pôr várias coisas ali dentro e vai dando as dicas filho qual é uh, o que, que a gente usa por exemplo você bota uma colher daí você fala filho o que, que a gente usa para comer que a gente pega coloca a comida e depois coloca na boca e vai dando dicas daquele material porque daí a criança tem que usar Várias áreas cognitivas diferentes sobre a função daquele objeto, a função daquele material, para verbalizar. Então, é uma das etapas do comportamento verbal que eu explico também no curso de Aba Estratégias Naturalistas, os oito passos do jeito que eu faço na minha metodologia, do jeito que a gente aplica lá na nossa clínica. É o que o Telzinho tem. O telzinho tem esse de, amo, de trans... amo Amo! Amo! É amo, amo. Ele ainda precisa de ajuda para fazer, porque é para montar. Uhum. Gente, esse é um quebra-cabeça de material concreto. Então se coloca a roda do carro de verdade, assim, a roda no, concreta e em cima imagem. da imagem. É, ele ama esse brinquedo. Esse é muito legal. E ele tem de meio de transporte e tem de animais. Ah, Também tem de achei... animais, legal. Tá. E aí tem tabuleira de animais para criança encaixando. Legal, gostei Gostei, um, ai, bom. separa esse pra mim Eu também quero, eu quero, eu quero vou querer um... toda gente Você tem Você tem Você tem centenas? Tem, tem bastante Porque, der, é, por favor A gente precisa, Ó, pessoal, mais pessoas Precisam ter ligar. acesso a esses brinquedos é, O pessoal liga e fala assim Eu quero quebra-cabeça de Julia. Porque eu posto tanto Júlia brincando com ele Que já mudou o nome do quebra-cabeça Virou quebra-cabeça de Júlia é Porque geralmente os quebra-cabeças São aquela uh, pecinha plana Esse não, esse é em relevo Ele é concreto É a peça, é a roda É a janela É surreal, é, tipo assim. é muito legal Tá vendo a largura desse aqui? É tipo essa largura aqui Isso, é tipo isso. Essa, isso aí Esse aqui é um caixa de um animal só E aquele isso. Outro... Mais peças, mas isso para ter ideia é material, é assim Esse é o que, Deá? Esse é o Color Code, é da mesma linha e ele é 5 anos até adultos Por quê? Porque ele tem vários níveis no mesmo brinquedo hum. Ele tem nível iniciante, intermediário e avançado tá. Então Sem tem desafios E aí a criança, adolescente ou adulto vai escolher uma imagem hum. E com as plaquinhas de acrílico ela vai sobrepondo para formar essa imagem Tá, entendeu? entendi. E aí ela precisa desenhar? Não, ela vai encaixando aqui. Ah, as ela vai encaixando. A imagem final, até chegar no resultado final da imagem. Nossa, esse é difícil, hein? Esse é difícil. E por isso que ele é 5 anos até adultos. Legal. É mais, mais fáceis e tem imagens mais difíceis. Entendi. Entendeu? Isso exige um super planejamento, um super raciocínio Sim. lógico. Exatamente, bem, é bem bom, bem bom Porque não adianta a gente ficar fazendo atividades que emburrecem né? Atividades fáceis, atividades que não Sim. servem para nada Tem que forçar o cérebro, o cérebro é igual músculo Quando a gente vai pra academia, eu falo Não adianta você ficar levantando um pezinho assim, ó Pena um pezinho de ar. Você tem que pegar um peso que você consiga levantar, que não seja excessivo para o que você dá conta. Fia o cérebro, força o cérebro. Gente, a gente tem que estimular, a gente tem que se forçar o tempo todo, porque senão o cérebro vai atrofiando, a gente vai perdendo neurônios. Se não usa, o corpo elimina. Então a gente tem que forçar Aham. o tempo inteiro. Então por isso que é tão importante ter esse tipo de recursos, né? Eu tenho até uma pergunta para você O que acontece com hum. o cérebro da criança Enquanto ela brinca? <risos> o que acontece é que ele se estimula Com uma série de neurotransmissores Que são super benéficos Que são super saudáveis Então, serotonina Que é o que a gente encontra em antidepressivos Dopamina na dose certa Sem se sobrecarregar Igual é com o eletrônico Que dá alegria que traz energia, né? que traz empolgação, uma série de neurotransmissores do bem. Então, sabe quando a gente é apático, deprimido? O brinquedo estimula neurotransmissores que são exatamente o oposto. Então, a gente uhum. precisa disso para a criança ser feliz e, e, por tabela, a gente ganha vias de tudo isso que você estava falando, de raciocínio lógico, de atenção, de atenção auditiva, de atenção compartilhada, de funções executivas, de planejamento, de coisas que são vão, que vão ser benéficas para inteligência. Só que nós duas estamos tão preocupadas com inteligência quanto com felicidade. Então, o brinquedo ele, e a brincadeira e a conexão traz vínculo Não. traz sincronicidade e isso traz ao mesmo tempo alegria e inteligência é então é o que tem de mais completo